Era uma propaganda da Toyota, gente. Vocês não tem noção. Oi, moça. Você de novo. É, Me parece ah, não tem o que fazer. Eu, eu tô perguntando a você as coisas que eu preciso saber. O okay, que, que você quer saber? É, você vai comprar um Toyota? Um Hilux? Você quer saber o preço dos carros aqui em Panamá? Não, quer saber se você vai comprar. Olha, eu tô vendo, só que você não deixa eu trabalhar. E quanto que é esse Hilux aqui lindão aqui em Panamá? Vamos. Ah, vou mostrar a vocês quanto custa um preço desse Toyota aqui. Ah. E vocês aí, vocês podem me, me falar quanto custa isso. Se tá saindo mais barato, se tá saindo mais caro, eu não sei. Hum. Por favor, você quer. Você consegue entrar. Você, quer, você quer um banquinho, moça? <risos> Ai, vamos, vamos que eu vou mostrar pra vocês quanto custa o preço do Toyota aqui em Panamá. É 37 mil a moça. Então, 37.500 mas não tem só esse. Hum. Sim, olha quantos. Olha isso, quantas Toyota. E tá ah, novinho, né, moça? Sim, eu vou trabalhar para Toyota. Moça. Ah, que legal. Será que esse você consegue ver o preço, moça? Então, esse sim eu consigo ver o preço. Ah, então vem pra mim, por favor isso vai tá saindo por 35.700. E que carro dólares. é esse? I don't know. Eu não sei. Não sabe o nome dele, moça? Não, não é aquele sei. nomezinho ali em cima, ó. aqui, ó, em cima. Esse Rava, É Rave 4. 4. Meu okay. Deus. Esse é um Rave 4, 35.700. 35.700 do que? Real? Dólares. Ah, dólares. sim. E pra vocês aí pra quanto tá saindo? Quanto que tá saindo um Toyota aí no Brasil para vocês? Fala pra mim. Escreve aqui na descrição. E esse carrão, quanto é, moça? Esse é um... Rush, rush, rush, rush, rush. Esse tá saindo por... 23 mil dólares e 990. 23,990. E esse que você vai comprar, moça? É o cara da propaganda da Toyota, gente. Vocês não têm noção. Esse. Tá saindo, tá? Ah. A... É um Cross. Esse é um Cross. Tá saindo, tá? A... 28 e oito e oitocentos. Vinte e oito e Esse eu acho que é o mesmo daquele. Não. Ah, não sei. E essa é uma Hilux. Hilux. Quanto tá saindo? Não esquece de escrever aqui na descrição quanto tá saindo um Toyota aí no Brasil. Hum. é é uma Hilux. Trinta Real. Dólares. Ah, tá. Dólares. E, e se eu quiser ganhar dinheiro aí em Panamá, eu, eu tenho onde ganhar dinheiro para poder comprar esse carrão aqui? Sim, claro que tenho. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês que querem morar no Panamá e ganhar em dó. Vocês clicam aqui e vai saber do que eu estou falando. E você já escolheu qual o seu é, moça? Gente, eu tô escolhendo. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui. Ó, hum, que legal!